na minha cabeça, isso. Ouça, oh, sou do GD. Essa música não tava na tua cabeça, eu vim agora bancar a vizinha e, e colocar lá na tua cabeça. Essa música não sai da minha cabeça, gente. É sério. Meu Deus do céu. O vídeo de hoje era pra ser uma explicação do porquê que janeiro é o melhor mês para você você mesmo que está solteiro que está solteira arranjar um par encontrar um, um amor encontrar alguém para dar uns beijos janeiro é o melhor mês mas aí né eu fui lá né ler e entender por que que janeiro tem essa coisa porquê. Que janeiro é o melhor mês pra encontrar alguém no aplicativo de relacionamento. É o aplicativo de relacionamento mais conhecido de todos, é o Tinder. Isso aqui não é um vídeo publi, inclusive, Tinder, se quiser patrocinar nós aqui. E aí, cara, eu falei, falou em Tinder, já lembrei. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Aí não dá! Até agora, eu não tô conseguindo, cara. Meu Deus, que praga. Gente, pelo amor de Deus, se tu se chama Jennifer, deixa aqui nos comentários, tá? jennifer Agora é a hora de vocês brilharem. Se tu não tem nenhum aplicativo de relacionamento instalado, instala, meu amor. É, é o mês das Jennifer's. jennifer no plural, fica maravilhoso. Meu nome no plural é maravilhoso também. Meu nome é Thaís, né? Já falei isso pra vocês. Thaís, não tem plural também. Por que, que tem alguns nomes que já são no plural, né? Tipo, Marcos. Vinícius? Como assim? A pessoa é uma só. Aí quando tu vai dizer, tipo, os Marcos, já tá no plural os Vinícius. Vamos lá. Por que, que janeiro é o melhor mês para você encontrar alguém no Tinder? Eu encontrei ela no Tinder. abriu o seguinte dado que era janeiro é o mês que as pessoas mais gostam mais usam e mais marcam encontros através de aplicativos de relacionamentos ele disse que janeiro não é tipo um pouquinho maior é disparadamente o mês com maior interação e número de downloads e encontros marcados. E o Match é a empresa que é dona do Tinder, do Match, do B2, de vários aplicativos, assim, de relacionamentos, então, cara, o cara sabe do que ele tá falando. Então, se você tá aí procurando alguém ou não acha ninguém legal, agora é a hora. Porque aquela pessoa que não costuma usar esse tipo de aplicativo, provavelmente agora ela tá usando. Às vezes é aquele teu crush que tu olha, não sabe nada sobre ele, não sabe nada sobre ela, Pode ter tido a brilhante ideia de Ah quer saber eu vou baixar esse aplicativo vou ver o que que dá Então no site que eu vi vou até deixar aqui na descrição a, a referência da onde eu peguei essa matéria falava que né poderia sim ser dezembro porque as férias já estão rolando em dezembro poderia ser fevereiro também que a maioria dos adolescentes ainda está de férias em fevereiro mas não mas não janeiro vocês sabem por quê algum palpite se você tem algum palpite deixe aqui nos comentários nenhum palpite cara sabe por quê por causa das promessas de final de ano por causa das comparações que as pessoas fazem final de ano vendo seus amigos passando a virada de ano aquela foto clássica né do casalzinho se beijando lá e fogos na praia as pessoas começam a se comparar com os outros casais que estão dando certo as pessoas começam a prometer para si mesmas não esse ano vai cara esse ano não é possível esse ano eu vou arranjar um namorado uma namorada que preste né porque arranjar um namorado namorada não é tão difícil assim difícil arranjar um namorado uma namorada que combine contigo que seja parceiro que seja parceira aquela coisa toda e aí vai todo mundo pro pro tinder não não vou falar essa palavra eu encontrei ela no e aí é isso que acontece Vocês acreditam nisso eu fiquei decepcionada quando eu li achei que tinha sei lá tudo um lance do do cosmos e da energia do mês de janeiro nana só por causa das promessas mesmo Sabe o que é mais engraçado? O ano novo, essa comemoração de ano novo para esses aplicativos de relacionamento é mais importante, tem um pico maior do que a data de comemoração de dia dos namorados, por exemplo. As pessoas ficam se comparando mais e querendo mais ter um namorado no ano novo do que no próprio dia dos namorados. Olha só que loucura, cara! Aí, sabe o que que acontece? A média, mais ou menos, da pessoa manter um aplicativo desses instalados é de 6 a 8 meses. Aí eu vim aqui falar com você, meu amigo, que tá aí nesse tipo de, de aplicativo de relacionamento há mais de um ano, há mais de dois anos, três anos? O que? Falei que eu conheço pessoas que estão há mais de três anos no Tinder. Que? Não. Se você é esse tipo de pessoa, eu quero aqui conversar com você, né? Peraí, o que, que tá acontecendo? Revisa aí na tua cabeça, pega toda essa energia aí de ano novo, toda essa energia boa de janeiro aí para revisar o que que tu tá, tu tá muito seleto ou, ou tu tá sendo muito exigente ou talvez a pessoa ou as pessoas ideias para você não estejam nesse tipo de, de lugar, né? Não esteja num, num aplicativo de relacionamento aí que tal tentar conquistar pessoas no olho a olho. Hum. Fica aí minha sugestão, né? Só fica aí minha sugestão. Se vocês quiserem mais vídeos assim no meu escritório, mais de boa, sem tanto compromisso, deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu adorei gravar esse vídeo aqui, cara. Adorei! Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre amor e conquistas e tudo mais, se você é essa pessoa que tá mais de seis meses no Tinder, você vai precisar, clica aqui. Não esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui, ó, que eu indico muito pra vocês, que eu fiz com muito carinho, tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, feliz ano novo de novo, tchau!